Olá, guerreiro! Olá, guerreira! Seja muito bem-vindo a mais uma meditação guiada do canal Arte de Mudar. Dando sequência às meditações guiadas para os dias da semana, hoje nós vamos fazer uma meditação especial para o dia de sábado. Lembre-se de se inscrever no canal e, ao final, compartilhar esta meditação. O sábado é um dia de muitas virtudes, entre elas a compaixão, a transmutação, a liberdade. É um dia de descanso, um dia para relaxar e também para analisar o que desejamos. O sábado tem conexão com o planeta Saturno que é a retidão, o correto, o certo. É um dia perfeito para você programar uma estratégia para a próxima semana. O que você deseja alcançar, como você vai alcançar e de que maneira. Também é um dia que propicia equilíbrio para a resolução de problemas. A frase que vamos usar hoje é, somente por hoje, serei objetivo e concreto. Eu te aconselho ao inalar, mentalizar a frase somente por hoje, e ao exalar, serei objetivo e concreto. Antes de começarmos, o ideal é você tomar três respirações bem profundas, completas, inflando primeiro o seu abdômen, depois o peito, enchendo todo o tórax de ar, você ainda pode reter por um, dois, três, quatro segundos e exala, primeiro soltando o ar do peito, por último do abdômen, levando o umbigo bem para dentro. Repetimos esta respiração por mais duas vezes. Inala. Exala. Mais uma vez, inala. Exala. Com a próxima respiração, inserimos as nossas frases mentalmente. Inala, somente por hoje. Exala serei objetivo e concreto, somente por hoje, serei objetivo e concreto, somente por hoje, serei objetivo e concreto, a cor correspondente ao dia de sábado é a cor lilás. Podemos usar o nosso poder criador com as visualizações e imaginar uma bolha de luz lilás ao redor de todo o nosso corpo, desde os pés até a cabeça. Trazendo toda essa bondade, todo esse amor, essa transmutação, esta liberdade para cada célula do nosso corpo, para cada órgão, para nossa mente, equilibrando as nossas energias e enchendo o nosso espírito somente por hoje. serei objetivo e concreto, somente por hoje, serei objetivo e concreto. Conecte a tua respiração com as batidas do coração. De maneira harmoniosa, a respiração vai entrando em contato com os batimentos cardíacos. Somente por hoje serei o objetivo e concreto. Aproveitamos essa energia de Saturno, de retidão, de consciência e pedimos claridade em nossos pensamentos para preparar uma estratégia para a nossa semana. Pedimos retidão para avaliar os acertos e os pontos aonde podemos melhorar aonde podemos ser mais produtivos, aonde podemos ser mais tranquilos, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de expressar as nossas ideias, na nossa maneira de retribuir, de compartilhar. Como podemos fazer da nossa estratégia, do nosso caminho, um caminho exato, reto, para chegarmos aos nossos objetivos. Inala. Somente por hoje serei objetivo e concreto. Somente por hoje serei objetivo e concreto. tendo a certeza de que a resposta virá no momento certo, no momento exato. Confiamos. Somente por hoje serei objetivo e concreto. Somente por hoje serei objetivo e concreto, somente por hoje serei objetivo e concreto. Sem julgamentos, sem cobranças, Deixamos em nossa tela mental tudo que precisa ser organizado, reavaliado para a próxima semana. E ao terminar essa prática, indico a colocar no papel todos os insights que surgiram na sua cabeça. Toma uma respiração bem profunda, somente por hoje, e exala, serei objetivo e concreto. Devagar você pode mover os dedos dos pés, os dedos das mãos, mover todas, toda a extremidade do seu corpo, E quando você já estiver pronto, quando você já estiver pronta, você vai tomar mais uma respiração bem profunda. E ao exalar, vai abrir os olhos devagar. Pronto, pronta para restabelecer uma nova estratégia para a sua semana. Namastê.